boa noite a todos pessoal do canal Dark Gamer. pessoal, primeiramente eu estou trazendo novidades de Warframe, então pessoal, a novidade é, vai ser os seguintes, o que eu vou estar falando nesse vídeo vai ser sobre as atualizações que vai sofrer Warframe e na Hotflix que vai acontecendo por aí em diante. Então pessoal, para começar, a nova atualização que vai acontecer é em Planícies de Eidolon, a ah, vai sofrer uma alteração com o é isso pessoal, que o nosso clima em Edul vai mudar muito, uh, antes como vocês sabiam que era se fazia sol e noite, agora vai fazer mais que sol e noite, vai fazer chuva também, vai começar a haver tornados, vento e entre outras coisas, Vamos, vai mudar tudo radical, em, em, em radicalmente, eu também curtiria se houvesse inverno lá. Mas nesse caso não vai ver inverno, mas vai mudar mesmo o clima, vai ver chuva, vai ver mais dia, mais noite, hum, vai ver sol, vai ver, mais, hum, vai ver hum, tornados. Também acho que é capaz de haver tempestade de areia se não me engano, acho que é capaz de haver tempestade de areia. Mas é uma coisa que vamos ter que ficar à espera por enquanto. E uma das atualizações novas também que vai acontecer na planície mesmo pessoal que vai ser o novo Terralist. Vamos ter um novo boss, o uh, um novo Eidolon, que supostamente o nome dele é Eidolon Mega, Mega ter Terralist, acho que é assim que se diz. Oh, sim, Eidolon Mega Terralist. Este é o nome do novo boss que vai haver em Elden. Acho que se também não me engano, a DE está a tentar pôr 2 Warframes não, dois afirmes não. Uh, dá -te a tentar meter dois bosses a andar ao mesmo tempo em Edel Dois ter ali ao mesmo tempo. Que supostamente se isso acontecer vai ser uma coisa muito boa para nós jogadores que tipo, podemos tentar fazer duas caças de uma vez só em uma noite, se for possível, é claro. Ah, e uma coisa que vocês não sabem, o novo boss não vai ser igual ao primeiro boss. Uh, como posso -vos explicar assim nessa parte de não ser igual? Este boss agora vai ter um braço diferente a cabeça, pronto, vai ser mais ou menos igual. Já o corpo também, em termos de braço, pernas, os pés e tudo mais, já vai ser diferente do do, do atual que nós temos no Warframe. Vai ter umas características muito diferentes. A cada passo que o novo terrestre vai dar, ele vai fazer terra Supostamente, se eu estiver engano quando os ataques do terrestre atual, ele bate, ele bate os pés no chão, ele dá uma onda de energia e nós estamos empurrados para trás o novo boss, a cada passo que ele faz, ele vai causar, vai causar uma onda de energia, e com essa onda ordem de energia, nós vamos ser para trás, ou permanecer perto dele, não sei entre aspas mas, o que eu vos posso garantir, é que ele vai ser muito forte, Pel, só pelo nome dele, Terralist Mega, ah não, do Mega Terralist, só pelo Mega, já se vê que ele vai ser mesmo forte, vai ser difícil de matá-lo pessoal. So, esse aqui é o meu pensamento que vai ser mesmo difícil matá-lo se já é difícil matar o primeiro o primeiro terra -list, então imagina matar o segundo eu tenho, eu tenho esperança que vai, haja mais terraliste e mais planícies de Eridon também ok eu gostaria que eu mais planícies de Eridon uh, porque seria muito divertido se não vão jogar numa planície mas em outras planícies em vários planetas também que seria muito top para o jogo lançar mais que uma planícies mas pronto pessoal, o, o, o Terralist, o Mega Terralist, ele vai ter um braço de, de pedra, não vai ser o Marvel, mas sim um braço de pedra. Estejam atentos porque vai ser muito fixe, vai ser mais difícil matar este Terralist do que o outro, ok? Vai ser mesmo difícil matar este Terralist. Ah, na Devstream 101 foi mostrado o novo boss, também foi mostrado o Riork. O da, da Meroes, ok? Uh, também foi mostrado na Devstream Stream 101 uh, com os, os novos Juniors que vão sair, ok? Eu vou vos mostrar tudo isso aqui neste vídeo. Então vamos cá fazer umas apresentações do novo Teralis, umas imagens e tudo mais.